Me ouça também no Spotify e nas outras plataformas digitais. Link na descrição. Rikaru amiga Estive sempre tão sozinha e já não sentia nada Tudo que eu mais queria era me sentir amada Mas você apareceu e despertou algo em meu ser Um amor tão forte por que eu posso matar e morrer Sei que estou louca, mas é de amor por você Posso fazer qualquer coisa se for pra te ter Eu enfrentarei o mundo e não me importo de sujar As minhas mãos com o sangue de quem te desejar porque Eu sempre irei te amar e vou te fazer, vou feliz. Te fazer feliz Não tente fugir, será melhor pra você Não rejeite o meu amor, se você quiser viver Se eu não puder te ter, então ninguém mais terá A sua e Andréia pra sempre irá te amar Como ela ousa a olhar pra o que é meu Ela me irritou e por isso Sua, venha a se aproximar Você só pertence a mim Ninguém pode respirar O mesmo ar que você Pois eu nunca vou deixar Ninguém nesse mundo irá te tirar de mim Eu irei matar todo mundo E é simples assim Pode sim ser obsessão Mas eu não ligo pra isso sim Um fim. Não tente fugir <risos>